As incríveis panzerias. Oh, Eu sou o Pinto Pio Gay! Eu sou o Pica Pica, eu pico a pica! Eu sou o Zé Bostola, eu sou ladrão no Rio de Janeiro! Eu sou a Barbaida!